Fala galera, meu nome é Carlos Sato e seja bem-vindo ao canal Faixa Verde E hoje o Google, hoje dia 19, o Google anuncia sua nova plataforma, o Stadia O Stadia é sua própria e aguardada plataforma de games, trata-se de um serviço, tá? Então, mais ou menos aí como o Xcloud da Microsoft que tá há vários tempos aí Então é um serviço que promete levar aí para você o que é um jogo de ponta aí Para você jogar, que exige um hardware avançado, porém, é toda essa, como assim como a gente sabe, os jogos em nuvem, né, vai estar tá tudo sendo feito lá pelo sistema do próprio Google. Ou seja, basicamente, qualquer dispositivo que você tiver vai rodar. E o que, que eu acho disso, né? O que precisa para estar tá utilizando todo esse serviço e tudo mais? Primeira coisa é a internet. Você tem que ter uma internet muito boa E a Google, inclusive, ela informou Que o Stadia ela estará Disponível a 10,7 Teraflops, aí Contra os 4,2 do melhor Videogame da Sony, aí, que é o Playstation é, Pro 4 Pro, e os 6 Teraflops, aí, do famoso Xbox One X, tá? Então, assim, ou seja, em questão de Teraflops, assim, a qualidade É maior, mas e o que que eu ganho Com isso? Bom, mobilidade, eu posso Levar para qualquer lugar, e inclusive a Google já informou que logo de cara o game estará rodando a 4K a 60fps logo no lançamento, então no momento do lançamento poderá rodar ao 4K a 60fps com HDR, tá? Uh, e segundo o Google, futuramente o Stage pode rodar a 8K com 120 FPS, ou seja, hoje em dia você consegue rodar é, isso numa uma plataforma de computador normalmente, a 120 FPS, com computador muito parrudo também. E também rodando em Linux como sistema operacional, os desenvolvedores terão mais facilidades de acordo com o Google, ou seja, assim as facilidades que ela já tem no sistema Android, ele terão aí Dentro do sistema do esteria, Onde vai estar tá rodando uma nuvem Então é como se eu tivesse um computador, eu vou plugar aqui Meu celular, eu vou entrar em contato lá Com um sisteminha que vai ter um jogo Mais ou menos como acontece na Steam hoje Ou em alguns aplicativos aí que você Pode estar tá rodando no próprio celular Tá, então ah, Para qualquer dispositivo por meio do Google Chrome também, eles estão pensando em fazer alguma coisa para poder estar tá utilizando junto com o Google Chrome em qualquer plataforma. É isso aí galera, então essa foi uma informação hoje para estar tá falando, uma informação rápida, um vídeo rápido, para estar tá passando a informação da Estelha, que hoje foi há 5 horas atrás, aí foi falado sobre o assunto, vou estar tá passando mais é, vídeos aí com certeza falando sobre isso. Um abraço galera, se inscreva no canal, esse é o canal Faixa Verde.